Né, então, é, então essas perguntas estão aqui, né, status quo, dificuldades, é, eu acho que seria interessante também um contexto político, né, a gente acabou de ter as eleições, então, é, na medida do possível com que os diferentes estados estão vendo, se haverá mudanças do ponto de vista do que está sendo feito agora, de contexto, se vai ser mais promissor, se vai ser mais difícil, acho que é interessante esse momento também para refletir. o trabalho já foi bem auxiliado pelo que o secretário Justiniano já falou pela manhã. Acho que deu para ter uma ideia mais ou menos de como a gente está funcionando hoje, né? Pensando basicamente que a gente precisa ter os fatores de governança básicos dentro da gestão ambiental do Estado para poder a gente pensar também é, é, em outras agendas, a gente que são complementares ao que a gente vem fazendo hoje, né? Ah, bom, o que, que eu diria, na verdade, quando é, se pediu um pouco de o estado atual, as dificuldades que a gente enfrenta, enfim. É, pode parecer um pouco de desabafo, mas então vocês dêem um desconto para mim aí, tá? Ah, o primeiro ponto para mim, se alguém me parar na rua e perguntar o que, que é mais crítico hoje, o que, que, que, que eu gostaria de ver acontecer no Estado para que a gente pudesse destravar a agenda de clima, eu diria que é a institucionalização do tema. Eu não sei o que os outros estados vão dizer, mas aqui no Pará a gente não, não tem a agenda de mudanças climáticas em si, e muito menos serviços ambientais e, e RED, ou qualquer outro mecanismo que seja complementar essa agenda, institucionalizados no Estado. O que eu quero dizer com isso? Eu quero dizer que a gente não tem é, um local, um, um logo de discussão, uma célula, um órgão, um, uma agência, um núcleo, qualquer coisa dentro do Estado que seja a cara da, da, da agenda de clima no Estado. Né? Então, se vier de repente um, um doador internacional, um norueguês, vier aqui e diz: não, quer investir, enfim, no Estado. Eu sempre dizer, com o meu secretário, conversa com o Justiniano Ano Neto, o secretário do Cicos Verdes, com o secretário especial, conversa com o governador. Então, assim, a gente não tem ainda um, um locus é, é, apropriado para tratar somente do tema. Né? Isso se reflete e, e é um problema do dia a dia nosso. Por quê? Porque a gente acaba tendo uma descontinuidade das agendas. Né? Assim como eu estou aqui, o Gustavo do PMV me apoia, a norma na UEPA, uma professora também nos dá esse apoio a Brenda, a gente tem outras agendas, então a gente não tem como ficar uh, focado somente para isso hoje, no formato que a está enfrentando, então eu diria que esse de cara logo é o problema principal, na minha na minha opinião. Uh, bom, se a gente tiver institucionalizado o tema, ou os temas que estão conectados ao tema maior, a gente consegue parar e pensar numa estratégia estadual, por quê? porque O que a gente entende hoje, por a, a, a leitura que eu faço desse período aqui no Estado do Pará, é de que a gente tem ah, algumas iniciativas, importantes iniciativas né, é, é, que tem rebatimento direto na questão da, da redução de emissões né, é, vou listar algumas daqui a pouco, se o tempo der mas assim, a, a gente, isso está um pouco um pouco isolado isso precisa ser condensado numa numa estratégia né, e esse é um pouco o trabalho que a gente está tentando começar assim, retomar na verdade é, agora nesse momento no governo do Estado né. então eu te diria, diria para vocês que assim Organizar uma estratégia estadual, para a gente poder é, é, encaixar isso com os outros estados, uma estratégia regional, e está mais a frente uma estratégia nacional, nacional de verdade, acho que seria um, um grande desafio nosso aqui. Né? A gente a, a, acoplar as iniciativas com os representantes do Estado. Então, eu diria algumas. A gente tem a, o programa Município Verde, talvez seja a maior delas, né? do ponto de vista da de um programa que articula, que, que regula certos pontos e que, que é esse amálgama, né? que puxa as instituições, aproxima, faz pactos locais ou reativa esses pactos locais, né? faz com que o município se sinta mais protagonista da sua história, enfim então dá, dá esse, esse empoderamento, essa governança maior e aproxima o estado do município, que é fundamental ah, mas a gente tem algumas outras iniciativas, né? a gente tinha um, eu não sei se o representante do IDF que está aqui mas a gente tinha um trabalho de, de fazer um levantamento é, de algumas iniciativas de rede no solo, também, o que está acontecendo de projeto no estado, vamos começar a entender como está isso esse né? é, foi um trabalho que estava tá em andamento e, e por algum momento, enfim, deu uma, uma, uma reduzida no ritmo mas que é algo que a gente precisa também inserir nessa estratégia, né? pensar um pouco o que já está acontecendo alheio ao que o governo do estado tem, tem incentivado ou, ou conhece né? ah, diria que a outra, talvez a, a, a que mais ah, funcionou assim, do ponto de vista operativo a reabertura do Fórum para e Mudanças Climáticas, né, que é um, um, um canal de diálogo que existia desde 2009, e aí esse canal tinha sido meio que deixado ali é, é, inerte por algum tempo, e que a gente conseguiu retomar essa gestão agora, mas que por conta do que eu mencionei, da, da, da questão da institucionalização do tema, a gente não consegue ter essa agenda muito contínua. Né? E uma dificuldade também que, que a gente precisa superar é entender todas essas temáticas relacionadas à mudança do clima, como algo não só da parte do meio ambiente, mas como algo da produção, da ciência e tecnologia, da indústria e comércio, né? da, do, do, do jurídico do Estado, né? como é que a gente tem um respaldo disso, né? da agricultura, enfim, da, da, da extensão rural, vou pensar mudança do clima e pensar as agendas de serviços ambientais de rede como algo que seja a, a compartilhado, seja uma agenda conjunta, né? porque de fato o ah, é. Aí dentro do, do fórum, eu poderia falar algumas coisas, mas a gente. Criamos, na verdade, nós criamos duas camadas técnicas, ah, teve mais ou menos uma, uma resolução de, de que a gente deveria em algum momento investir energia na criação de uma lei estadual, uma política, com metas, com como a coisa vai funcionar, mas a gente, a gente preferiu entender depois, preferiu ah, assim, a gente entende, a gente acha que a gente precisa de alguns passos antes de a gente pensar numa lei propriamente, que não é, a lei não é importante, mas ela não é o que vai fazer acontecer. Né? Uh, enfim, mas eu não queria ter muito nisso, o tempo está acabando, mas... É, eu diria que o, o pp na verdade o nosso PPCD estadual, ele é outro ponto importante, né? A revisão está quase concluída, o, o pp do nosso nasce em 2009, mais ou menos quando nasce, acho que no Mato Grosso, no Amazonas, né? naquele período de pré cop enfim. Então, é talvez a agenda ambiental mais ampla que o estado tem nesse momento, né? e que a gente tem, tem trabalhado no sentido de atualizar esse plano. Até semana passada o PPK tinha 143, 143 ações, distribuídas em mais de 55 órgãos, então assim, .gov, .org, assim, diversas instituições. Então é uma agenda bem ampla, e parte da agenda de clima que a gente quer ver nos próximos três anos está dentro do PPK. Então acho que é uma outra, é uma outra iniciativa importante, porque é uma política pública de Estado, não é uma iniciativa de governo, provavelmente dita, que vai mudar o governo e vai acabar, não a política do Estado onde, onde os órgãos se veem, né? parte do que os órgãos executam hoje e que querem executar mais à frente, está sendo refletido também do PPCA. Então isso foi isso que a gente buscou, né? essa foi a linha mestra do, da atualização do plano. Ah, a gente tem uma outra iniciativa que eu não posso deixar de pontuar, acho que o secretário Justiniano falou pela manhã, que é o ICMS Verde. Né? Acho que é um salto também do ponto de vista do, do, do estímulo a serviços ambientais do Estado. Né? Os municípios podem arrecadar muito mais, Considerando a variável ambiental. Então, quanto mais o município atentar para a variável ambiental, mais ele teria de receita disponível para investir e para ter um caráter de gestão ambiental muito mais efetivo no território. Né? Então, acho que é isso. Assim. A gente tem, como eu falei, algumas iniciativas que hoje elas parecem desconectas, mas não estão. Elas devem fazer parte de uma, de uma estratégia única e é isso que a gente tem buscado agora. Acho que, acho que é isso. Você quer falar um pouco então, de desafios? É desafios. A gente acho que o ponto que eu destacaria dentro dos desafios é de que a gente precisa pensar numa nova governança. Está né? tá muito claro que assim a gente avançou muito bem alguns pontos chave dentro do Estado, como que é questão do ordenamento ambiental, territorial, até o fomento à produção. Acho que monitoramento e controle né, ambiental acho que está um pouquinho mais atrás, mas a gente tem encaminhado também. A gente tem algumas algumas conversas relacionadas a projetos de cooperação técnica, financeira para dar um suporte para isso. Mas eu diria que talvez o, o ponto-chave da questão, assim, em termos de melhoria da gestão ambiental nos próximos anos, ele deva se dar em relação a uma nova governança. A gente precisa desenhar um novo modo de, de agir dentro do Estado. Um Estado muito grande, É um Estado que na verdade são vários Estados. Não à toa, que vocês sabem que há anos atrás teve um plebiscito sobre a divisão do Estado, que causou, é, acirrou alguns ânimos, enfim, a gente tem uma situação na região metropolitana de Belém, que é uma que no oeste paraense é outra, que no sul e sudeste do estado é outra, então a gente precisa ter um olhar um pouco mais sistêmico, né? a gente precisa, o estado precisa estar um pouco mais próximo das regiões, então acho que desenhar uma governança que a gente consiga é, ser mais efetivo e ser, ser mais abrangente, eu acho que é um ponto fundamental, um ponto chave. Claro. Ah, Existem alguns detalhes que estão sendo pensados, eu acho que não posso ainda externar como eu queria para vocês, mas é, é, em relação, por exemplo, ao PPK, do plano estadual, a gente está, como eu falei, a gente está atualizando o plano e a gente precisa criar um sistema de governança para dar conta de um plano desse tamanho. Né? Senão, okay. Senão a gente vai ter uma, uma energia gasta que foi grande, o processo de reconstrução do plano e que a gente não vai conseguir tocar. Então parte dessa governança que eu, que eu falo que é, que é chave deve passar também pelo, pela gestão do PPK em si. Né? Se a gente conseguir avançar no plano e avançar sobretudo nas metas de redução do desmatamento e com isso na redução de emissões eu acho que a gente consegue uh, manter esse caminho de, de progresso que a gente está tendo nos últimos anos. Obrigado. pessoal a todos. hoje, tá? Passando pelo processo de superação, né? É o nosso caso, né? Um estado muito novo, 25 anos, nos últimos seis anos tivemos seis administrações o próximo disso, é, sem entrar detalhes. Então a gente passa por o processo que o Ender falou, governança, né? E a nossa secretaria tem três anos, onze meses e cinco dias. Exatamente. Sim. Sem saber se ela vira Lima. Vamos torcer por aqui, né? O direito tudo bem. nosso secretário. Ela conhece bem a nossa história lá. Mas nesse período tem feito muita coisa. Nós temos reativado o Fórum Estadual de Mudança Climática, criou câmaras técnicas de mitigação, de revisão de política climática e né? de adaptação, outra de pesquisa, de comunicação, tentei criar a um CT de Rede, a resistência foi grande, conseguimos uma brecha, um assento na Câmara Técnica de Floresta no Conselho do Conselho Estadual do Bem-Bem. Mas, fora isso, temos procurado participar de tudo que o Governo Federal oferece em termos do núcleo de articulação literativa do clima e estamos representados no GT inventário, no GT de hidratação, hidratação e, entre outros. Ah, a Secretaria foi desenvolvida na área do ambiente florestas, para atacar o desmatamento, para a situação a área de gestão hídrica, para a de gestão dos nossos recursos e essa parte mais de do clima. E estava totalmente desativado. Então, nós conseguimos recursos do Banco Mundial, estamos revisando e atualizando ah, o plano estadual de mudança climática, como fez o Brasil ano passado. Então, estamos com recursos garantidos, a consultoria, a manifestação de interesse, vamos revisar um Red, tudo aquilo que é importante atualizar a nossa política. Para né? começar a pensar em de base, como o falou, o curso que ainda se ofereceu várias vezes por aí lá. Nós numa fase ainda de governança, acertar a governança do Estado. E estamos também começando a política de pagamento de serviços ambientais, porque também temos recurso garantido, porque nós finalmente terminamos a nossa política estadual de floresta, né? aprovada pelo Conselho Estadual do Meio Ambiente, então a criação tem um fundo de desenvolvimento florestal, né? e isso vai nos permitir que as coisas tenham um desdobramento. Uh, temos o um mapa de cobertura florestal do Estado e a ZE em todos os alinhamentos, em também está garantido. Falta vontade política no sentido de fazer as coisas acontecerem, governança, né? é, para a gente conseguir é, desenvolver. No caso de Regi, o Tocantins passou a ser o último membro, o último Estado membro do, do Brasil. Né? Foi em 2012, se não me engano, em Chapel, né? que o Mariano e a nossa equipe conseguiram aprovar participação junto ao órgão do né? secretariado do GCR e temos participado de tudo, desenvolvido, eh, criando cursos, conseguimos um recurso do fundo do GCR para desenvolver a parte de rede com o pessoal do agronegócio da agricultura, o recurso foi exatamente para isso, isso é redução de emissões de gases nessa área de agricultura e pecuária e fazendo aqui o nosso trabalho nesses últimos dois anos, né? para poder sensibilizar aqueles atores principais que nós precisamos. Um ponto positivo, logicamente a nossa vocação, como foi falada, o né, é, modo de agropecuária, sustentabilidade, o cadastro ambiental rural do nosso estado está muito avançado. Um dos mais avançados está rodando, sozinho, dentro da secretaria, não do órgão ambiental. Então, isso é um ponto positivo, que, é, que foi falado pelo secretário de Tim um de manhã. Essa ideia é a gente acrescentar o nosso serviço ecológico, que foi realizado nesses últimos dois anos. O fórum participou, a secretaria e o órgão ambiental o licenciador, fazendo com que as questões para serem validadas são dez pontos importantes para aquela prefeitura receber o recurso do CEMES ecológico. E essa ideia do CAR é muito interessante, eu vou levar para o secretário, que é uma forma da gente amarrar a utilização do recurso daquela prefeitura em programas de gestão ambiental. Né? Temos uma sala de situação e o programa litoral que está acontecendo de mudança do clima e basicamente isso, a gente está o nosso governador anterior se anunciou em abril ele teve um novo, no mesmo um período do um mês depois da eleição direta, sumiu com o tempo de fazer a campanha política perdeu, veio outro grupo agora né o grupo que é recém de usar, explicar de pastor, a toda, e da importância do, do, do Estado está envolvido nessa agenda ambiental do clima, dos serviços ambientais de rede, de valoração ambiental, que foi é um projeto antigo, que foi deixado, e tentando a, a, estar junto, aprendendo né? com os outros estados que estão na frente, tentando não copiar os erros. E de fez quando a gente acerta, a gente precisava de, de trazer o agronegócio para o nosso lado. Então criamos o relatório de sustentabilidade, do GRI da Holanda. E aí todos aqueles atores, inclusive aqueles mais resistentes, vieram, a gente trabalhou junto. Explicou importância, o relatório foi concluído e foi validado por um órgão internacional. Então, há uma harmonia entre a ambiental, a produção, o agronegócio, lá no Estado. Mas só como ainda falou, a gente tem uma governança séria, comprometida, e que nos próximos quatro anos nós consigamos né, desenvolver essa parte do Estado. Basicamente, estou aberto a perguntas, se vocês quiserem. Eu não queria falar nesse assunto, <risos> um ambiente tão turista, tão né, sensível à parte é, florestal, é, é. mas uma coisa boa, pelo né? menos o Ministério da cultura, é todo de cultura, né? vai ter toda aqui foto importante. Né? Vai é, E aí a gente consegue que né, é. assim, a área ambiental seja apoiada. Pedro, a gente falou do aspecto político, né, de eleição, eu acabei esquecendo de falar aqui, só para o deputado saber, né, no seu caso, aqui já teve reelegeu, né? É bem mais fácil, né? É o caso é seu Eduardo, que a gente sofreu muito, né, Manoel? Lá no Tocantins sofria. também. É, Amazonas também, muito sofreu. Rondônia também, que é Tocantinense, governador de Rondônia, todo Tocantins. Ah, vai dar Rondônia é um estado observador. Se tudo certo, vai ser certo o sétimo estado brasileiro a fazer parte do, do GCF, né? E Tocantins, Amapá. Graças a Deus não Mato Grosso. Graças a Deus não sinta. Eu sim, isso aí. Estamos entrando em detalhes. <risos> um pouco, né? <risos> Exatamente. Ah, acho que pode ter falado de Tocantins, de Mato Grosso, a Agricultura Poderosa. Nós temos lá também, queremos gestor do plano ABC, a né? agricultura de baixo carbono, redução de carbono. também nós somos fortes envolvidos com o Ministério da Agricultura em relação a isso. Então é mais uma uma folha desse desdobramento que a gente tenta, bem dizer fazemos palestras constantemente de vários uh, órgãos mais difíceis de perceber essa importância, tentando levar a agenda de mudança do clima em todos os lugares, até o Tabarati já foi convidado para falar sobre mudança do clima no tocantins. então isso é uma coisa muito boa, né? Então, é isso, vamos ver se a gente tem essa governança pelo menos os próximos quatro anos, né? e podemos dar é, uma força a essas agendas se diversos Aspetos okay. Muito obrigado Bom, agora nós temos Alguns avanços importantes Em 2011, quando a gente assumiu O governo já falar que é, o lástima, o governador não se Relegionou a Amapá E a perspectiva do Valdez depois se elegeu é, retornar e para a agenda ambiental não é muito positivo mas vamos lá em 2011 a gente tinha uma grande dificuldade de fato de olhar para os estados ainda mais estados dizer nós perdemos uma década de políticas públicas que não trabalhamos para a área ambiental Então a gente correu atrás e a gente tem a grata satisfação de é, terminar o mandato do, do governador Camilo do Berilho, com a política estadual de mudanças climáticas e serviços ambientais elaborada com apoio da consultoria do Domino Lopes não tivemos espaço ou brecha política na Assembleia para a gente aprovar a lei em função de que 20, 24 deputados 22 eram contra e agora, com o Valdez entrando, investe. Então são 20 e se elegeram que estarão com ele, e 4 na posição, que são os quatro nossos, do pessoal e do que se é, Mas está pronta. Nós instituímos o Fórum de de Minas Climáticas e Serviços Ambientais, que nos ajudou na discussão também da, da Minuto do Projeto de Lei. O Projeto de Lei tem alguns... É, Algum, alguns é, pontos inovadores obviamente nós olhamos para o nosso irmão Acre e colhemos os pontos positivos da política estadual de lá, é, tanto é que o Ludovino foi o mesmo também que ajudou o Acre, a Tocantins e o Mato Grosso, o Amazonas o Pará. não sei se teve ajuda do, do Ludovino, ainda não, mas vai ter é e com isso, a gente tem perspectiva de criação do fundo é, estadual de mudanças climáticas e serviços ambientais, com a criação de uma empresa pública, que é justamente para facilitar, agilizar quando entrar recursos, poder executar de forma mais célere do que entrar, como a gente tá discutindo com a então é nosso sistema é muito mais complicado. É, e tem toda a questão de governança, sim, um conselho. Nós temos lá no Amapá a agência de fomento do Amapá, que é como se fosse o Banco do Povo, onde ele geriria é, o fundo, mas tem, tendo uma, uma comissão é, ou um conselho gestor amplo, onde a SEMA é o presidente. Está pronto. Foi para o PGE, a Procuradoria. E aí aguardávamos aquela precha para conseguir aprovar. Não conseguimos, estamos discutindo para ver se o governador ainda vai querer que via que decreto seja instituída a política, que eu acredito que não que de fato vai ficar para o próximo governo fazer. Além disso, foram criados no governo nesses quatro anos dois programas, dois projetos, é, chamado um, chamado ativismo que é o primeiro programa do Estado do Mapá de pagamento de serviços ambientais envolvendo três cadeias Cipote Tica, é, Açaí e Castanho E um outro programa chamado PROTAF que é o Programa de Fomento à Agricultura Familiar é, não tinha a perspectiva de ser um programa de pagamento de serviços ambientais mas depois quando ele foi finalizado e começou a rodar a gente na área ambiental começou a dizer, disse, olha, mas isso aí tem, tem um viés, vamos trabalhar isso. Então foi aí que o IEF, é, com a ajuda do BCS, agora está trabalhando com um, uma perspectiva de começar a fazer uma avaliação de fato para a gente ver como é que fica nessa questão e ver se a gente consegue internalizar isso como sendo um, um projeto, um programa que possa ser considerado de pagamento de serviços ambientais e outras coisas lá é mais amplo não detalhes do, do convênio, do acordo que foi firmado entre o IEF é, e o VCS. É, além disso nós estamos com o um projeto ou um programa estatal de floresta também finalizado e esse já divulgado, tem um capítulo lá que você pode baixar no site do IEF tem um capítulo lá que desconsiderem por favor, porque não Passou pela revisão da SEMA, então está toda errado. que é o do CAR, tá? Então desconsiderem do programa esse, eu não sei qual foi o consultor que o, o, o doutor Arimateia, o professor matéria chamou o estagiário que puxou lá, mas assim, um desastre, já imprimiram, mandaram a publicação muito do então está complicado, tem que mudar tudo, começar do zero. Mas tudo bem, no, no, no, no contexto do programa em si, Estadual de Floresta, que não tinha, muito interessante, nós temos algumas coisas super é, inovadoras para o estado Amapá, e uma delas é a possibilidade agora que vai ser lançado o edital de construção de florestais, dentro da floresta do Adão Amapá. E isso fez com que a floresta foi criada em 2006, pelo então governador Valdez, de lá até 2011 não foi feito nada, a gente conseguiu avançar com a elaboração do plano de manejo, com a instituição do conselho gestor, visando justamente dar sustentabilidade para as comunidades e para o próprio Estado, área ambiental, que lançamos em 2013, pré-edital, tivemos um seminário lá trabalhando isso e agora a gente vai finalizar o lançamento até o final do mês, é, se Deus quiser do edital de construção florestal, serão nesse, nesse edital 150 mil hectares a serem concedidos a perspectiva é que a gente pudesse chegar até um milhão porque a flota ela tem 2.3 milhões de hectares então o plano de manejo já está finalizado e aí a gente conseguiu esses avanços foram bastante importantes dentro dessa área porque dentro da flota nós temos um programa chamado Red Mais Flota que é justamente no módulo 4 que ficou dentro do, do plano de manejo como sendo o é, um módulo para se trabalhar a questão de serviços ambientais. E no plano de manejo também foi delimitado a área para concessão comunitária e também para a mineração. Dentro da flota, já por ela estar dentro do, do, do bloco de mineração do Estado, então, assim, tem muitas mineradoras que estão ali no entorno e, obviamente, áreas área de mineração de possíveis jazidas de minério também entra na frota então já como a gente um tem isso mapeado então foi colocado como possibilidade de mineração também, futuramente é, dentro da da SEMA além de, da, da política estadual de mudanças climáticas e ambientais nós temos um problema que padece também aqui, o Pará, estava conversando ainda Mariana e eu, que é justamente a questão da institucionalização ou da, da situação que a gente precisa fazer uma reforma administrativa urgente dentro da secretaria, dentro do Instituto Estadual de Floresta, dentro do Instituto de Meio Ambiente e Ordenamento Territorial. Porque as nossas instâncias administrativas não estão condizentes com a modernidade dos temas que estamos tratando. Por exemplo, toda essa situação de mudanças climáticas, política ambiental voltada para pagamento de serviços ambientais, não tem uma um setor lá dentro. Então vai para falar comum, Então, dentro da Secretaria, por exemplo, vamos para a Agenda Verde. Ah, tudo que não é recursos hídricos e que não é ambiente urbano, vai para a Agenda Verde. Então, não tem uma setor específico. Então lá nós fizemos todo um trabalho, a Fundação de Turim Vargas... Nos ajudou numa consultoria para o Estado para ver essa situação e a gente colocou lá a criação de uma coordenadoria de mudanças climáticas e serviços ambientais, que aí a gente tivesse uma equipe mínima. Só que isso não se refletiu no Instituto de Meio Ambiente e Ordenamento Territorial, que é o braço executor da Secretaria. Então precisa fazer o um trabalho, dá para ser institucionalizado isso lá dentro. Mas no final não saiu do papel, porque novamente não tínhamos o espaço dentro da Assembleia para a gente votar uma reforma administrativa ampla e isso obviamente vai ficar para o próximo governo mas há essa necessidade de fato <risos> comparto com o Enda essa situação também e é complicado a gente fazer um trabalho onde a gente não tem uma equipe mínima onde a gente não tem uma institu esteja institucionalizada quem é o, o que encabeça a discussão da agenda como desafio para finalizar uh, o estado do MAPAI está localizado é, em um ambiente muito frágil, do ponto de vista geográfico, onde nós temos a desembocadura do Rio Amazonas, Oceano Atlântico, Floresta Amazônica e uma área de 10%, quase 12% do estado de Cerrado, de Cerrado mesmo. E é onde está o agronegócio instituído ali dentro. Então, hoje, quase 35% do nosso Cerrado já foi desmatado para soja, para grãos. E com a criação de um porto de transporte lá que já está sendo construído lá no, no porto de Santana a gente vai ter o traslado da soja dos grãos do Mato Grosso via Amapá para exportação então isso está fazendo com que muitos produtores do do Mato Grosso estejam indo para o Amapá para comprar terra onde é mais barato mão de obra é mais barato, é mais barato pra... e aí a gente se preocupa porque quando acabar essa parte do cerrado eles vão entrar na floresta Tá. Então esse é um grande desafio O grande vetor do desmatamento Do estado da Amapá Será o agronegócio Tem um asfaltamento, finalizando a PR, Mas é o agronegócio assim que a gente vê é, E agora A perspectiva do próximo, com o próximo governo É a pior possível Com relação a esse incremento Para estado da Amapá Finalizando, mudança climática Nós temos um setor muito frágil nossa costa E teve algumas alterações do regime hídrico lá, o Oceano Atlântico entrou, então tem muitas comunidades hoje que não tem mais água potável. E aí o Estado está tendo que levar água potável até ela, porque nem poço está é, numa área muito arenosa, então assim, a água toda é saloba, lá, que é na, na desembocadura do rio Araguari. Abriu um canal e agora 80% do do, do, da água do rio está desembocando no rio Amazonas direto, não na foz do, do rio lá. Então, o oceano Atlântico ele está entrando nessa nesse leito do rio e tá comunidades, várias comunidades estão sofrendo isso. Então é isso. Muito obrigado. Bom, é, eu, na verdade nós aproveitamos que nós fizemos no treinamento da Macapá que é, não mudaram muitas informações né? é, então nós temos a política no nosso estado no controle do desmatamento que é a política do inicia assim em 2007 a instituição da Política Estadual das Climáticas, vem em 2008 com um o plano Estadual do de controle do Desmatamento, do PCDAM. Em 2008, também vem linkado o Programa Bolsa Floresta, que é linkado à política estadual, né? é uma parceria com a Fundação Amazônia Sustentável, e o projeto RED na RDS do Juma também, que é uma parceria com a FAS e com o IDESAM. 2009, então, a instituição do FANC, do Fórum Amazonense de Climáticas. 2010, então, inicia-se a discussão da lei de serviços ambientais. É levada por FANC, massivamente discutida. Né? Por volta de dois anos, dois anos e meio, discutindo essa lei. Ficou pronta no final de 2013 né? é, 2011, então, de, teve as, as audiências públicas 2012, começou uma discussão com a parceira a Fundação, Amazo, é, Vitória, uma, Fundação Vitória Amazônica né? para a gente começar a discutir principalmente a questão das salvaguardas, né? e até hoje nós estamos aí com essa demanda grande, então tudo quanto é fora, tudo quanto é espaço que nós temos, nós estamos lá difundindo o tema, né? nós temos o conselho dos povos tradicionais do Estado, né? que é um espaço que nós estamos procurando discutir bem a questão das salvaguardas, apesar de ser um tema bem delicado, né? surgem muitas dúvidas, como todos sabem Mas é um, um tema que nós estamos esforçando Buscando parceiros e parceiros Para construir juntos a questão das salvaguardas 2013, então, um estudo muito importante Que o Amazonas promoveu em parceria com o IDESAN E o apoio do PFW que, era, que foi que foi de oportunidades para as iniciativas de rede no sul e sudeste do estado do Amazonas que vem dar um suporte para o um futuro sistema estadual de rede no Amazonas em 2013, no final de 2013, então, a entrega da Lei de Serviços Ambientais para a Casa Civil essa lei foi entregue no final de 2013, foi recolhida em 2014 e agora, novamente, ela vai ser reapresentada. Ela foi recolhida por quê? Quando ela foi apresentada, um dos principais enfoques que era a criação do Instituto do Clima, ele foi retirado quando foi apresentado. Então, a SDS recolheu o projeto, incluiu novamente a criação do, do Instituto e agora está numa fase de articulação política, né? pós-eleições, e tem um compromisso lá da secretária assumida na última reunião do FAN, que Maria, Mariano Maria estava lá presente, é, de tentar alavancar a aprovação dessa lei. 2013, 2014, nós iniciamos, então, um, um trabalho de revisão das metas e indicadores do PPC-DAM né, incluindo o um monitoramento físico-financeiro que só tínhamos então o um monitoramento de desempenho em parceria com a GIZ né, um sistema que foi construído em 2010 né, e até hoje está rodando bom é, 2014 então continuamos aí trabalhando com o tema salvaguardas nos fóruns de discussão e a retomada da discussão sobre o PPCDAN no funk. que até então as reuniões do só vinham discutindo massivamente as leis de serviços ambientais e o PPCDAN tinha ficado um pouco de lado né? então agora nós voltamos a agenda do PPCDAN dentro do funk. dentro do funk tem uma câmara temática de florestas pela qual o IDESAM coordena essa CT florestas e nós estamos aí super é, empolgados e em canalizando as energias para fazermos o planejamento 2015 e também a atualização, a segunda versão do PPCD bom, isso aqui é um pouco o um nosso histórico do das taxas de desmatamento, esse dado aqui está errado, tá? Porque é 583 e a nossa meta do Amazonas 350 km quadrados até 2020. Estamos um pouquinho fora aqui, né? 350 para 500. Bom, nossos desafios, nossos grandes desafios. Primeiramente a aprovação da lei de serviços ambientais, definição das salvaguardas, a criação do Instituto de Conservação do Clima e a implementação da lei. Dentro da implementação da lei nós temos dois enfoques primordiais, que é o programa de regulação do clima do carbono e a criação também do sistema estadual de rede. E um outro super desafio, que acho que esse aí não é diferente para nenhum órgão público, né? órgão governamental, que é recursos humanos e financeiros. É isso. Silene e Mato Grosso. Nós temos aqui também a Elisa e a Sueli, que naquela hora eu de me apresentar. Então, Mato Grosso ele inclui o tema proteção do clima a partir de 2008, quando depois de um período já difícil no estado, que foi um governo do agronegócio, né, onde sofreu uma série de intervenções, polícia, prisão, então está passando por um período muito difícil, e aí o governo, naquela época, do agronegócio, ele se aproximou e as ONGs também se aproximaram do governo, no período de 2005, acho que houve intervenção, então ele se aproximou do, do, das ONGs, principalmente o ICB que era do Estado, o PAN, a TMC, ele se aproximou dessas, dessas ONGs e eles começaram a fazer uma proposta para a proteção do clima. Então surge daí a coordenadoria de mudanças climáticas em 2008, no final de 2008. Em desculpa gente, eu não preparei assim então eu não vou precisar com um data de 2008 a 2014, mais ou menos eu não vou saber exatamente a data certa tá? então em 2008 nós criamos a coordenadoria de mudanças climáticas e nós criamos com o apoio também da, do Reino Unido um recurso do Reino Unido, junto com o ICLEI é, nós criamos o Fórum de Mudanças Climáticas então uma, essa, o fórum é realmente importante no estado nós conseguimos com uma série de instituições governo e e de não governo a sociedade é bastante participante e nós então criamos duas, dois, é, duas câmaras técnicas uma para a criação da política de mudanças climáticas no Estado que não foi aprovada foi, foi finalizada acho que em 2010, mas até hoje não foi, foi caminhada para a casa civil e até hoje está lá em discussão até com uma pressão também para o pessoal do eles não entendem Bom, enfim, está lá, mas a gente acredita que ainda esse ano, ano que vem, ela volta à pauta. Né? Porque eles estão pressionando, pedindo de novo a, a política para a gente, então a gente imagina que a intenção é realmente encaminhar para a Assembleia. Vamos, vamos aguardando. A Câmara Técnica de, de Rede, então ela avançou bastante, foi construída com a comunidade, tivemos uma série de consultorias sempre com parceria das ONGs. Nós temos forte atuação dos ONGs lá, poucas ONGs, mas a gente tem uma forte participação. E aí, com consultoria, a gente conseguiu concluir a política de rede e ela foi aprovada no ano passado. E nessa estrutura constava, então, a criação de algumas coordenadorias. Então, hoje, no Estado, nós somos bem estruturados. Nós temos a Secretaria de Meio Ambiente, uma Secretaria de Junta de Mudanças Climáticas, uma superintendência das climáticas e biodiversidade e quatro coordenadorias. Uma de fundo, uma de programas e projetos de rede, uma outra de inventário, registro, contabilidade de rede e a outra de mudanças climáticas que continua. O que todo mundo conhece é o coordenador. Então, assim, de estrutura de governança, nós somos até bem, bem preparados. Né? Nós já tivemos, inclusive, no Estado, um programa de governo chamado Proteção do Clima infelizmente o governo atual entendeu que não, o governo não foi não só em relação ao programa todos os programas de governo ele uniu em apenas um governo da secretaria então todos os programas foram extintos e aí nós perdemos o nosso programa mas assim, para relevar que na época foi muito importante né? a gente teve um certo estado, depois por decisão do governo a gente acabou perdendo esse programa e os recursos também, né? nós estamos realmente tendo muita dificuldade em relação ao recurso então, o que mais? então, ainda é... deixa eu ver e aí falando então do que nós já fizemos né, além das, das leis de rede, a lei da mudança climática o fórum é bastante atuante e agora no último tempo nós fizemos uma uma parceria com o CCBA então nós trabalhamos com a salvaguarda junto com o fórum, nós criamos um comitê de padrão, tivemos o apoio do ICB, que é uma ONG de de Mato Grosso e também do Ina Flora, que participou, que participou com a gente. Então, nós criamos o nosso comitê, discutimos já com 10 reuniões, nós fizemos as nossas discussões do, do, dos indicadores, né? discutimos os indicadores, e então, esse mês, a gente finaliza essa consul, uma reunião ampla, com um finalzinho do mês, com toda a comunidade, indígenas e comunidades tradicionais. E vamos fazer essa reunião, então a intenção é começar a lançar a nossa consulta pública para salvaguardas socioambientais. Um, em relação ao, ao DPD, então, isso não está falando por os passos aqui e eu seguir. Então nós optamos pelo, pelo programa judicial que até agora de manhã a gente foi meio assim, né, mas Mariana ainda deu uma... Não, tudo bem, vamos lá, né, o judicional ainda vale a pena. Mas, enfim, nós fizemos o nosso programa judicional, nós estamos em construção. Nós defendemos o primeiro passo, a linha de base, né, e escolhemos duas... Dois períodos, né, a gente fala, nós escolhemos dois períodos. O pedir nós fizemos o descritivo com parceria também, nós tivemos o apoio de uma consultora e apoio da UMA NG e também do Ludovino, então nós construímos o, nós fizemos o escritivo de pedir e agora nós estamos naquela fase de que nós temos que ter algumas de definições e paramos por aí né? e por uma auditoria a gente ainda não está pensando não está pensando em verificação nem em monitoramento a gente está um pouco longe disso ainda a gente achou que tivesse avançado mas quando começa a descrever os passos a gente fica bem assustado né? Então, nós estamos, assim, nas definições. E quanto aos desafios? É isso. Nós precisamos terminar de construir o nosso DPD. Né? Nós precisamos de uma, uma série de definições. E, para isso, nós precisamos de mais parcerias. Nós precisamos de recursos para poder nos auxiliar nessa implementação, nessa conclusão do DPD. Eu acho que tem mais alguma coisa. É, para o fundo do mente, preparou no fundo, né? O fundo desse. Já falei das quatro categorias. E como a gente não preparou, então a gente está aqui. vendo. mais Eu acho que é isso. Então, aí é boa. Espera. A gente está acreditando. A gente está acreditando. A gente passou o um período. Né, a gente passou... Não, não vou falar assim. Nós passamos por períodos difíceis, né? São, foram oito anos um governo mais complicado. Né? A gente já teve um bons governos, na época do Dante de Oliveira, que era uma outra visão né? de, de, de questão, gestão ambiental. E a gente passou por um período muito difícil, a gente acredita, embora, eu, a gente tem que ser justo, justo, embora tenha um período bem difícil, mas ao mesmo tempo nunca nos faltou o apoio. É complicado falar isso, né? Ele, assim, criava as coordenadorias, dava apoio, sempre, nunca disse um não, mas, assim, recurso mesmo? Não. Eu acho que a sorte nossa é que nós temos bons técnicos é, de casa, são todos de carreira, é uma estrutura técnica muito boa, interessados. É isso que é o bom, do, do, do, né? acreditando no tema, sabe, de construir mesmo. Mas também acho que nós, nós criamos o que o sempre fala, que nós somos pioneiros, ele sempre fala dessa gestão, florestal, que o Marcos foi pioneiro. Né? Então, acho que a gente sempre está à frente, tentando levar, independente das forças né, políticas, a gente sempre está tentando levar o assunto. Então, assim, a gente espera realmente que esse governo nos dê um, um apoio. rapidinho, né, dez minutos. Bom, para quem não me conhece, né, eu sou Magali, já conheço alguns de outros tempos, né, sou servidora pública do estado do Acre e somente esse ano é que eu vou à frente dos trabalhos do CISA, junto com a pequena equipe que tem no, no INC, mas eu já venho trabalhando há algum tempo, né, Primeiro na FUNTAC, que é a Fundação de Tecnologia do Arco, do qual eu sou funcionária, depois na SEMA e agora recentemente no CISA. Como que passa aqui? Então, primeiro, rapidamente, eu vou falar como é que foi a linha do tempo. Ontem eu estava conversando com o Mato Grosso e, na verdade, a gente, todo mundo fala que ah, vocês estão mais avançados. É porque teve uma decisão política já há bastante tempo no Estado e várias das políticas públicas que foram sendo implementadas já Vem desde o ano de 2001 e da gestão ambiental também. Então, isso nos deu toda uma base para poder a gente estar tá construindo né, a política de mudanças climáticas e né, dos serviços ambientais. Então, é, bom, eu, é, então, então, em 2001, a gente concluiu a primeira fase do ZE, né, a gente veio trabalhando num conjunto de estudos também do Pacto do Clima. A segunda fase do Zé foi muito importante porque transformou né, os estudos numa lei específica que nos garantiu a gente implantar em 2008 a política de valorização do ativo ambiental. E aí nele né, a gente tem também os seus programas que a gente está dando andamento hoje no Estado do Águia, que é o de Certificação da Produção Sustentável. E agora, mais recentemente, né, da regularização das propriedades, o CAR. Né? Bom, é importante ressaltar em 2010 né, a consulta pública do CISA foi um processo bastante participativo, teve mais de 300 recomendações, então esse processo também foi muito bom, porque é, minimizou todos os conflitos, né, para que realmente agora a gente esteja numa estabilidade política para trabalhar. Todos entendem que é uma política importante, participaram do processo de construção e hoje estão discutindo né, é, o andamento do trabalho. Isso fez toda uma diferença no ano de 2010, em 2011, na gestão do governador Tião Viana, que foi reeleito, para nossa felicidade, né, ele criou o Instituto de Mudanças Climáticas, né, oficialmente teve a criação do Conselho Estadual de Validação e Acompanhamento. E em 2012, a criação da Companhia de Desenvolvimento Sustentável e a criação também do grupo de trabalho indígena. Esse ano é que a gente conseguiu criar, está é, aí 2012, mas foi somente esse ano que a gente conseguiu é, criar a ouvidoria. Né? A gente já vinha estudando, né? teve toda uma legislação para isso, mas hoje está a cargo da PGE, e também a gente conseguiu no final de 2012 os primeiros recursos né, através de pagamento por resultado que foi o recurso do caráter isso nos dá também é, essa possibilidade de recursos financeiros para poder avançar é importante colocar aqui no ano de ah, um pouco mais à frente em 2000 em 2010, já a gente conseguiu recursos do BNDES através do Fundo da Amazônia. Então, isso está nos possibilitando, desde o ano de 2003 a 2014, também a gente avançar é, na questão dos planos estaduais de prevenção e combate ao desmatamento. A gente é, trabalhou ainda em 2010 o nosso PPCD, né, que foi a base para acessar o recurso do BNDES. Mas agora a gente está finalizando os planos de prevenção e combate ao desmatamento municipais. A gente está concluindo em 2014, são cerca de sete municípios que vão ter os seus planos municipais e uma plataforma para que a gente possa estar monitorando, né, espero, as reduções do desmatamento. Então isso vai ser muito importante, como eu falei, porque a gente vai começar a trabalhar agora na interoperabilidade dos bancos de dados. É, o CAR, a gente tem o banco de dados, apesar de a gente estar no SICAR, mas a gente tem o espelho do banco de dados do CAR e a gente vai poder estar interagindo esses dados né, já com os PPCDQs municipais, através das suas plataformas, mas também com os inventários, né, os estudos do CISA, as salvaguardas. Então, a gente pretende, com perspectiva futura, a gente está trabalhando né, com essa integração e sistematização desses dados para que a gente possa né, poder ter é, uma maior acurácia e também a gente está tomando decisões bem ajustadas né, nas políticas de redução de desmatamento. É, vou correr. É, é, também, só para é, dirimir qualquer dúvida, a gente vem trabalhando no Estado com planejamento. Essa, essa continuidade da política pública que foi importante para a gente está avançando. Então, a gente tem uma área de resultado e dos seus programas estaduais, não é o um programa do CISA da lei, mas o seu programa estadual, a gente tem dentro do eixo de economia sustentável, o desenvolvimento econômico, que entra todo o programa de industrialização das cadeias produtivas e do programa de economia de baixo carbono, isso é essa, esse, essa parte do desenvolvimento econômico. Ela tem como com a secretaria coordenadora e o um meio ambiente que tem os programas de gestão. É, isso é importante para entender o arranjo institucional precisa e é, a sua governança. Então, a gente tem o Instituto de Mudanças Climáticas, a gente atua na regulação, controle, monitoramento e registro, com o apoio do comitê científico e a gente trabalha também como secretária executiva da Comissão Estadual de Validação e Acompanhamento e seus grupos de trabalho, no caso a gente só tem grupos de trabalho indígena. É, é essa, essa instância né, na, de consulta e, e controle social foram membros escolhidos pelo colegiado dos três conselhos, que é o CEMAT, a, a, o Conselho Estadual Florestal e o Conselho de Desenvolvimento Rural Florestal Sustentável. Então, é, é, a CERVA tem sido bastante atuante nos seus processos né, e nos auxiliado bastante para a gente avançar nesse trabalho. E já a execução e repartição dos benefícios, ela se dá através da Cedens, A gente tem um fundo florestal criado desde o ano de 2001 no estado do Acre, através da, da lei estadual de floresta. Então é esse fundo que está captando o um recurso, no caso do KFW, e a CDSA vem como sendo a companhia que vai operar, né, inclusive, é, nossas captações de mercado futuro da despesa. espera. Né. E a Casa Civil, a PGE, que faz toda a orientação jurídica. Eu queria mostrar isso para vocês verem que essa estrutura de governança é importante para a implementação. Né? E aí, são os programas que o, a nossa lei do CISA ela vem trabalhando. A gente está trabalhando com o primeiro programa, que é o programa Carbono, mas a gente tem sete programas a serem criados. E dentro do programa Carbono, então, a gente vem elaborando os subprogramas. É, a gente espera até o final do ano já estar com a elaboração do subprograma da pecuária sustentável e também o subprograma extrativista e extrativismo com os seus planos de ação. E também tem o subprograma indígena, que a gente está em discussão, se não tiver em decreto, mas a gente vai ter uma primeira versão já discutida no âmbito do GT indígena. É, então, é, a gente tem trabalhado, né, é, principalmente com o recurso do KfW, na política de incentivos... Né, para que haja um aumento da produtividade em renda das cadeias agropecuárias e florestas e ter uma menor redução de pressão sobre as florestas. E a gente espera, com a venda de crédito no mercado, ter os pagamentos de serviços ambientais. É, estamos trabalhando nos dois níveis de creditação, no nível estadual, né, com o programa jurisdicional, mas também, como foi falado pelo Sandro, a gente é, já tem cinco projetos né, que foram dados entradas né, no Estado, mas a gente está trabalhando ainda uma instrução normativa para poder, então, a gente estar tá operando né, é, com a sua normatização com esses projetos que a gente chama lá de projetos especiais. Bom, o é, um nível de referência, o Acre já cumpriu 63% da meta em 2006 e 2012, alcançando uma redução de 97 milhões de toneladas de carbono, é, a distribuição de benefícios que a gente vem trabalhando e implementando com o recurso do KFW dentro do programa jurisdicional o recurso entra no fundo florestal é, a companhia e a sedens são as executoras né, através de políticas e programas já existentes no estado então dentro das dos próprios programas do Estado, a gente reparte o benefício por programa A, no caso das terras indígenas e unidades de conservação. Programa B, também atividade nas unidades de conservação e projetos de assentamento. Programa C, programa D e assim por diante. É sempre dividindo o recurso por estoque e fluxo de carbono. Bom, o registro dos créditos, a gente já deu entrada na Marquite, né, com o propósito de atender ao esquema de não mercado, que foi um programa REM com recurso do KFW estamos trabalhando para poder é, a gente ter uma arquitetura para gestão dos registros e trabalhar então já com o mercado de carbono através da CDSA. Com relação a isso, a gente então está trabalhando na validação desse programa, o nosso JPD já está finalizado, estamos trabalhando né, nas últimas revisões, inclusive do Comitê Científico, considerando a recente submissão nacional, e estamos em fase de elaboração do relatório de monitoramento sobre o volume de reduções, as estratégias, ações estratégicas para alavancar as reduções e as salvaguardas socioambientais. Com relação às salvaguardas socioambientais, a gente, na semana passada, realizou a consulta pública, sendo aprovado pelo colegiado dos três conselhos. Teve todo um processo para chegar até né, a, o processo de consulta pública e a gente já deu início ao processo de licitação da bbb Bom, o programa é do RET, né, do KFW... A gente garantiu 95 milhões de euros, né? é, foi lançado durante a Rio Mais 20, é um pagamento por performance de resultado, né? é a primeira transação do CISA, mas teve necessidade de registro e a homologação das reduções pelo Comitê Científico. Como que está a distribuição dos benefícios? 30% do recurso recebido é para fortalecimento do CISA, da estrutura de governança e todas as atividades que a gente precisa cumprir. E 70% vai para a produção familiar, é, sustentável, apoio a projetos indígenas e subsídios da borracha. Ou seja, 30% a gente fortalece o sistema 70% vai para a conta dentro do contrato 1. É, dentro do contrato 2... É, a gente está trabalhando somente 10% para a gestão do projeto de comunicação e 90% para a conta é, através do apoio para valorização do extrativismo e modernização da borracha. Aqui no extrativismo, todo subsídio da borracha a gente está pagando com recurso do CISA já. É, e eles não estão reclamando tiveram um aumento conceitual. Então, aqui só para vocês terem um mapa ah, dos beneficiários do programa, ah, cada bolinha dessa não dá para ver muito, mas são é, cadeias produtivas diferenciadas, que a gente está dando incentivos ao CISA, através do recurso do KfW, através das cooperativas associações, e aqui na legenda tem todas as associações. Hoje são 49 convênios realizados. E aqui tem mais ou menos o um percentual da repartição dos benefícios, é, o CISA que, que é dentro dos 30% monitoramento ambiental tais florestas estaduais a gente é, tem um aporte de 9% é, os PAFs 2%, produção familiar 30%, Resex 17%, TI recebeu 11% e a ZAP BR recebeu 4% bom, desafios né? é, um minuto eu concluo é, a primeira é a falta de vontade política ou descontinuidade para o estabelecimento de uma economia de baixo carbono com inclusão social. Na verdade, o Acre ele, né, garantiu essa vontade política e essa continuidade. Né, a gente colocou aí num exemplo maior para, as outros, para os outros estados que a gente teve esse olhar. É, considerando que todos têm sofrido de uma forma ou de outra com a falta de regulamentação de uma política de serviços ambientais a nível federal, alguns né? estão já conquistando a nível estadual, e a gente coloca esses desafios. Regimes de ré devem ser compatíveis em várias escalas, desde o subnacional, nacional e última instância internacional, é a necessidade de uma definição de um arcabouço mais amplo dessas políticas socioambientais. É, os benefícios eficientes e efetivos é o principal desafio de regime de rédea. Uma participação ampla, com o diálogo entre o governo, sociedade civil e beneficiário requer um tempo para esse desenho e a legitimidade de regime de rédea. A gestão do conhecimento e desenvolvimento das capacidades de atores Estado no processo também é muito importante para a manutenção do regime de rédea. E o conservadorismo e a coragem exigiram dos padrões internacionais voluntários. É, além de ter apenas um padrão, desenho padrões de para programas jurisdicionais. A gente está seguindo um padrão, mas é, a gente sabe da complexidade desse, desses padrões internacionais. Quais são as vantagens e oportunidades? É, a gente vê que é integrar a política de desenvolvimento econômico e a gestão da paisagem, a ampliação do impacto positivo né, de um RED. Mais, a ampliação de um universo de beneficiários em comparação com iniciativas pontuais, como são os projetos privados, o aumento das escalas das reduções de emissões, é requeridas no nível global, e a mudança do modelo de desenvolvimento tradicional para uma economia de baixas emissões, que é, o programa jurisdicional assume né, para o um nível de redução contínua e duradoura das emissões. Então, era isso. Obrigada.